Salve, salve meus novos, bem-vindos à Taverna, eu sou o Colosso. Galera, e hoje eu vou falar de um assunto que tá pipocando aí nas redes sociais, que é a Xbox Live nas outras plataformas, o Switch e nos celulares. Gente, eu estou preocupado com essa notícia, vou dizer para vocês que a ideia da Microsoft é juntar toda essa galera, 400 milhões, hoje do Xbox e, e juntar com esse resto de galera que vai dar 2 bilhões de usuários em tudo no, na Xbox Live. Isso me preocupou. Por quê? Primeiro eu quero falar que a galera no YouTube, é, David Jones, Velberan, está achando isso o máximo, legal, muito bom. É, vai revolucionar, eu não vejo assim, sinceramente eu vejo com péssimos olhos isso porque que, que acontece, gente? Uma expansão dessa magnitude tem que ser bem estruturada isso, você é, abraçar coisas assim tão gigantescas de uma hora para outra eu acho que não vai dar certo por quê? Vamos lá, se hoje, gente é, vamos, eu quero voltar um pouco, porque vai explicar a ideia dos caras lá na Microsoft beleza, ele quer divulgar o nome a Xbox vai aparecer dentro do, do Switch Vai aparecer no celular Aquilo vai virar um objeto talvez de cobiça Talvez, galera Ah, você vai poder comunicar com seus colegas e tal Jogar com seus amigos, gente Faz um crossplay. Não faça isso de todo mundo na live, não, que eu acho que vai dar merda. Por que que vai dar merda? Agora vamos entrar. Hoje, gente, a gente tem uma série de servidores. A Xbox Live sempre ficou conhecida como estável, uma boa rede para você jogar os seus jogos online, em vista da PSN, que sempre sofreu muitas críticas, certo? Então, quando a Microsoft abraçar esse monte de dispositivos, gente, o que que pode acontecer? Sobrecarga no sistema, sobrecarga, sobrecarga no servidores, isso pode acontecer, porque dificilmente pessoal, uma empresa vai apostar alto numa ideia tão grande e fazer um investimento da mesma magnitude, vamos supor que uma conta gente, hoje a Microsoft vai pagar, ela paga X para manter servidores para 400 milhões que ela falou, como que ela vai pagar 2, é, é, dá quanto? 400 milhões para 2 bilhões dá cinco vezes, ela vai ter que pagar 5x para quintuplicar o número de servidores para abraçar esse monte de gente. Então é um investimento pesadíssimo, eu acho que a Microsoft não vai fazer isso de cara, ela vai testar como é que vai ser, o... o mercado vai abraçar essa ideia e sinceramente sem investimento gente vai ficar uma verdadeira merda. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, vocês vão lembrar, quem viveu a época do Orkut lembra? o Orkut, para você entrar, pessoal, antigamente, você tinha que ter um convite de algum amigo para você entrar. Então, aquilo foi se popularizando e os convites não precisavam mais existir. Qualquer um poderia se inscrever, entrar no Orkut e começar a divulgar. O que aconteceu com o Orkut? pessoal morreu. Por quê? Banalizou, virou uma zona, o Orkut virou uma bagunça. O Facebook só aproveitou... Eu lembro direitinho, cara. O, o, o Orkut, no pico, um amigo meu começou a usar o Facebook e até perguntei ele, Cara, por que você está usando essa outra plataforma aí? Não, cara, o Orkut está muito ruim com a zona. O que está que acontecendo com o Facebook? O Facebook, gente, o Facebook muitas pessoas estão abandonando porque virou uma outra merda. O que, que tá acontecendo agora? A galera, tá migrando. Muitas pessoas estão migrando para o Instagram, que é uma rede social que eu mais gosto, que é mais limpa, mais enxuta e menos oneada. O cara vacilou já. O Instagram dá um jeito nele de tirar fora. Então, o que, que me preocupa na Xbox Live é isso, pessoal. A gente vai ter e outra coisa, cara. Você perde, isso é fato, você perde em qualidade de rede, de em, em, nos seus jogos multiplayer, quando você misturar. Você, o perfil do, do, do cara que joga um Switch, gente, em sua maioria, não estou dizendo todo mundo, em sua maioria, vai ser um, um público mais casual, não vai ser um público igual o do Xbox que joga um PUBG, vamos supor joga um PUBG no Xbox, ele vai jogar sério, vai jogar aquela coisa assim, mais firme. Agora, vamos imaginar PUBG no, no Switch, vai ter gente foda para jogar, vai. Agora imagina um, um, um garoto baixo jogo, começa a jogar lá na, na rede da, da Live, junto com os Pro, começa a sacanear, o cara às vezes não é bom, é, a galera começa a... a a qualidade das partidas online vai cair. Esse é o problema, gente. Hoje, o, o, o, vocês podem ver o grande problema do Free Fire, que existe. Sou um jogador casual de Free Fire, jogo pouco, mas jogo. Eu vejo, gente, é, você encontra o inimigo o inimigo está lá parado. O que aconteceu? O cara saiu fora. Ou não tá jogando sério. Então são. É... A gente tem que entender uma coisa, gente. Não, não é que Xbox é melhor do que bababá. Eu não quero saber de guerra de console dessa bobeirada aí, não. Mas uma coisa, cara, tem que ser dita. A rede do Xbox foi feita para quem tem Xbox. Não foi? para quem tem outros dispositivos Não, gente, a gente tem Hoje eu tenho um Xbox, então a gente tem essa, Esse luxo Em relação ao Playstation De falar que a nossa rede realmente É melhor, certo? E considero, cara, de boa Eu acho um baita tiro no pé Isso aí que a, a, o Xbox Está querendo fazer, a Microsoft Está querendo fazer, popularizar demais O negócio assim, cara, eu não vejo Isso com bons olhos é, Encontraria outra forma de, de de fazer isso, mas dessa forma, vamos esperar em março para ver o que, que vai ser efetivamente a notícia. tá? Só lembrando, essa é a minha opinião. Tá, pessoal? Não, não sou o dono da verdade, mas eu não concordo de, de popularizar dessa forma, não. Eu acho que vai virar uma verdadeira merda. Eu vi uns caras eu vi uns caras defendendo a ideia na internet, falando que vai ser... Porra, eu vou até comprar um, um suíte porque eu posso comunicar com meus parceiros do Xbox. na cara, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, isso não é vantagem nenhuma, cara. Só porque você poder adicionar seus amigos em multiplataforma, de boa não, pra mim, pra cima de moar, não, não mesmo então assim, eu sou favorável pessoal, ao crossplay, beleza agora, se para analisar a rede da, da Xbox Live não sei, tem minhas dúvidas, deixa nos comentários o que vocês acharam, pessoal, não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo um beijão, se inscreva no canal também tchau, tchau